Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos, já vamos saber qual é a mensagem para o signo de escorpião, então vamos lá, já estou embaralhando... O riso, última carta do tarô e vamos complementar. Ok. E também uma mensagem do oráculo. Carta do plantio. Deixa eu dar uma arrumada. Escorpião, o riso vem como a última carta do tarot para mostrar que a vida é uma eterna continuação. E também como um convite para você olhar a vida por outra perspectiva de que não existe tristeza fora de você. Como se tristeza fosse uma negação das transformações que acontecem. E as coisas vêm acontecendo para a sua visão se ampliar. E você ter um entendimento maior. De que nada acontece por acaso. E assim você vai resgatando aquela vontade de viver, de fazer as coisas... E de investir em você, como um bem maior. Junto de quatro de espadas, descansa a mente, porque toda mudança envolve um tempo. Do antigo terminar, de se dissolver e do novo chegar. Não se cobra durante esse período, mas sorria e agradeça por cada etapa. Plantio A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa, faça uma coisa de cada vez. Os resultados aparecerão no tempo certo, ou seja, cancela o sofrimento, curte, aproveite e se divirta no processo, tá bom? Gratidão!